E aí clã Chaldão, aqui hoje a gente está vendo com um Disc Room, jogo de aventura, jogo indie de aventura para PC, se eu não me engano, Xbox e Nintendo Switch. A gente pretende jogar um pouquinho para conhecer, vamos lá. A gente vai fazer um novo jogo em 2091, um disco gigante é descoberto na órbita de Júpiter, uma equipe de cientistas é enviada para investigar. Está <risos> aí o cientista. A gente queria ter jogado Disk Disc Room já faz um bom tempo, mas eu não tinha coragem de comprar, porque é muito difícil. É muito difícil, se é esse menininho, olha lá, com nossa bela movimentação É um jogo bastante difícil, é o um ponto alto disso, você tem que desviar dos discos, e é isso E aí você tem que sobreviver o máximo de tempo que você conseguir Dependendo do tanto de tempo que você sobreviva, ele vai abrir aí é, uma dessas portas e a gente avança o jogo tem até chefes, ah! mas não tem não tem como sair da sala. Você não cumpre um, um determinado tempo e aí abre. Vá, criança visitante tá triste que a gente faleceu. E vamos lá. Nossa, olha isso, vai estar serrote. Eu estava esperando sair no passe do Xbox, que eu acho uma ótima pedida para quem gosta de jogos indie. Está é. sempre o lançamento. Né? É, já deu ruim. Ganhei uma nova habilidade: Investida. Pode sempre usar uma habilidade. Conseguimos avançar. Eu pretendo jogar só um pouquinho. Porque.. Bom. Eu não sou muito bom nesses negócio que você tem que esquivar. Eu acabo me julgando. Os projetos é uma coisa assim. Um problema meu. problema psicológico, sei lá. E aí. Ó, saiu um dourado ali, ó. Beleza. Ah. Vamos tentar isso aqui de novo. Isso aí é uma. Opa! Tem vezes que ele, ele abre fácil, mas tem vezes que não, não é tão fácil. Bom, isso é ótimo. Meu Deus. Isso aqui. Pesadelo, cara. Pesadelo. Esse é ótimo pra tudo que é lá. Esse jogo já não é muito novo. Mas.. Apesar disso, ele é. Tem o seu grau de entretenimento aí. Abrimos mais uma porta. Aqui ó, já tá aberto até. Ah.. Esse é o chefe. <risos> tá deu ruim. Pegando aí os... As bolinhas para que chefe. Eu considero um chefe. Né? Não sei se é exatamente... Esse que é considerado. Oh, conseguimos. Oh, nossa, que fina! Vamos de novo. Pelo menos uns dois chefes, né? Ele tá dando sorte, viu? Ah, nossa senhora, dá muita sorte. Aí, derrotamos o primeiro menininho e ele tem essa animação. Sobreviva 10 segundos tá bom. Talvez para abrir a porta Ah, então é isso Para abrir a porta você tem que cumprir os objetivos eu já já sobrevivi 10 segundos Então abriu a porta Desbloquear duas habilidades diferentes Deixa a gente abrir Então eu só vamos jogar aqui Lentidão Aí como a gente... Agora, agora que eu entendi como funciona Tem as missões E você abre as portas conforme Conforme você completa as missões então, Se tiver três portas São três missões Se tiver N portas São N missões então, Morra Morra com 1 um segundo Não, morra com 15 discos Boa com quinze de discos diferentes. Oi, eu não estou entendendo. Eu realmente não estou entendendo <risos> o objetivo daqui Sobreviva 0 segundo ou menos avançar nessa brincadeira. Isso aqui tá sem nenhuma missão. Né? Sobreviva por 5 segundos, pronto, sobrevive Abre. Derrote dois guardiões. Sobreviva 5 segundos nas áreas desbloqueadas usadas. Sobreviva 60 segundos ao todo. Sempre assim, parece que é facinho, parece que é moleza, mas não é, não. <risos> Por favor. Conseguimos abrir alguma coisa? Vamos dar uma olhada. viva 0 segundo ou menos. Isso é considerado zero segundo? 0 segundo. Tá, Por favor. Tá Vamos procurar aqui um tanto de tempo aí, aí, aí. Pronto, liberamos mais uma área porque a gente morreu para várias serras diferentes Vamos para cá Nossa, olha isso! Nossa! Que filho Ó, oh, oh, oh, 19 segundos Derrote quatro guardiões Vamos ver Sobreviva 20 segundos em 6 áreas Essa aqui é uma área difícil né? Essas serras vamos, lá, vamos tentar de novo São impossíveis. Fez um barulho diferente porque abriu alguma coisa. Olha o um guardião! Isso aqui vale um chefe. Ele tem que ficar determinado número de segundos em cima desse trem. <risos> Deu 6 segundos hein? Nossa, nossa, nossa! Dois segundos! Ai ai ai ai! Por favor, por favor, por favor! <risos> Foi tranquilo! Foi tranquilo! Olha lá! Cutscene! Uma bomba, né? Deve ser o cientista aí. Sensacional, olha só, foi abrindo aí várias áreas. Então cara, o que, que é isso? Morremos mais uma, pra mais uma serra. Sobrevive a 20 segundos, sobreviva a 10 segundos. Vamos tentar. Olha, isso aqui é diferenciado, hein? Ô louco cara, o que tem que fazer? Está contando meus segundos Ué. absorção. Interessante. E possível. Oh, pera, pera, pera, pera. Estou achando que a absorção faz um. Ele absorve, mas não do jeito que eu acho que ele absorve. Vai dar 10 segundos, hein? 15. 17. ai ah, minha nossa. Ah, por quê? Faltava tão pouquinho. Ó, abrimos outro lugar. Esse aqui, esse lugar parece bem nojentão. Nossa, daí dar tá uma boca no chão. Previo pra 10 segundos, pronto. Clone. X para clonar. Isso aqui é um tipo de chefe. Ué, não entendi, viu? Oh, <laughs> que coisa absurda Vamos trocar, vamos trocar. Lentidão ou melhor? Tá a boca ali. Ó. Onde o de jogo apareceu, velho. Olha onde o bagulho apareceu. Deu 10 segundos a gente abriu. 10 segundos se nossa rebondi. Vamos, trocou só todos. 10 segundos. Porque se dá para derrotar, hein? <risos> engolidos, nossa nossa, nossa, e aí, e agora? A gente derrotou ele, hein? ficou louco Que loucura, cara. que jogo louco Eu vou falar um negócio já era pra eu ter encerrado o vídeo, mas seria viciante Bom, a gente vai encerrar por aqui Vocês gostaram? Tá aí no passo da Xbox Ou na Steam Acho que é um jogo baratinho, mas às vezes vale a pena pegar o passe, porque sai mais barato e você tem acesso a muitos outros indies. É opinião minha, não estou sendo patrocinado nem nada, eu acho que vale a pena. Fica assim então pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e aglomerações. esse é um jogo indie, obviamente, bastante divertido. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e responde se possível, e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!